Graças e paz irmãos, é uma alegria mais uma vez estarmos nessa segunda-feira compartilhando com os irmãos a palavra que Deus colocou ao meu coração para revelar a igreja na mensagem que o Espírito Santo trabalhou para que nós pudéssemos estar aqui compartilhando hoje com a igreja um tema o qual será o mundo das aparências e o universo da transparência. Mas antes de entrarmos propriamente dito no texto áureo da nossa palavra, nós vamos orar a Deus, pedir a direção para que nós possamos, através do Espírito Santo, falar apenas aquilo que Deus tem proposto ao nosso coração neste dia. Eu convido você a fechar os teus olhos. E assim elevarmos o nosso pensamento aos céus. Amado Deus, nós queremos entrar na Tua presença nesse momento. E pedir a Deus que, ao movermos os nossos lábios, ao pensarmos aquilo que está proposto nessa tarde onde estaremos Realizando o estudo da tua palavra Que apenas O que vem do teu trono Passe pela nossa mente E venha soar pelos nossos lábios Naquilo que tu tens proposto nessa tarde A tua igreja Que teu espírito se mova em mim E na tua igreja para que aquilo que Tu queres, que alcance o nosso coração neste dia, venha de encontro com os Teus propósitos, conforme a Tua Palavra. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amados, o texto que Deus colocou no meu coração, para que nós compartilhássemos hoje com a igreja, se encontra no livro de Lucas,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 está dentro de vós. Antes de nós adentrarmos na palavra propriamente dito, eu gostaria de convidar a igreja a pensarmos sobre reflexão. O que é reflexão? Qual é o sentido real e verdadeiro dessa palavra? Refletir é uma coisa muito séria, é você buscar os fundamentos de alguma coisa. E para isso você vai ter que fazer uma pesquisa e se dedicar um pouquinho. Nós usamos a reflexão basicamente para todas as áreas do conhecimento humano. Refletir então significa, nós poderíamos dizer que organizar o pensamento para o conhecimento. E esse exercício requer tempo e dedicação. Então, quando nós estaremos hoje discorrendo acerca da palavra, eu gostaria que você pudesse refletir sobre o que Deus propôs para que compartilhássemos e revelássemos hoje a igreja. Deus, Ele quer tirar o nosso olhar do mundo das aparências e nos fazer perceber e nos levar ao universo da transparência. Segundo o idealismo platônico, o sábio é aquele que consegue se libertar das ilusões e reconhece a realidade. O papel da filosofia, uma área da ciência, da qual estudamos dentro da teologia, é libertar o homem do mundo das aparências e levar ele ao mundo das essências. O que é a essência? É aquilo que é a característica mais importante do ser. A filosofia é uma área que estuda o movimento das coisas a respeito do ser humano, o que pensamos, como fazemos, como agimos, ela ela nos faz refletir sobre as questões fundamentais da vida. A palavra filosofia ela vem do grego filos que quer dizer é, amizade, afeição e Sofia sabedoria então filosofia significa amor ao conhecimento ou a sabedoria e todos os homens que tiveram contato com as ideias puras segundo a filosofia dizem que elas devem ser relembradas e ao estudar isso dentro da área o Espírito Santo me trouxe à luz, a respeito da sabedoria, um tema de provérbios que diz assim no capítulo 3, dos versos de 5 a 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal E isto se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos Então quando eu comecei a estudar sobre esse tema de filosofia Neste dia propriamente dito e ao mesmo tempo a fazer uma reflexão ao estudo sobre a palavra, o qual Deus tinha proposto ao meu coração, para compartilhar com a igreja, e eu não pude deixar de fazer uma analogia, com o que disse Salomão, o grande sábio, que viveu e reinou, entre os anos 970 e 930 antes de Cristo, e Platão, foi fazer essa referência entre 428 a 347, mais ou menos. Muito tempo depois. Ou seja, a palavra, através daquilo que Salomão já dizia nos provérbios, apenas o mundo da filosofia e os filósofos em questões, foram traduzindo ou reformulando os conceitos que, Deus já havia colocado no coração de Salomão há muito mais tempo. Por que, que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando nós fazemos uma leitura e nós embasamos em cima de uma narrativa da época e nós transpomos isso para os nossos dias, nós analisamos o nosso comportamento como cristão e aí eu me fiz a seguinte pergunta. Eu tenho vivido de aparência ou de transparência? E o que é a aparência e a transparência? A aparência é a configuração externa de alguém ou de alguma coisa. É a dimensão superficial, ilusória da realidade. E a transparência é muito mais do que a gente costuma dizer ser sincero. A transparência é você ter a coragem de se expor, de ser frágil, de falar o que sente, é você desnudar a alma e deixar as máscaras caírem e, e baixar as armas. E foi impossível não lembrar de dois personagens históricos, dois reis que a Bíblia nos relata, e onde nós podemos fazer uma analogia da aparência e da transparência. Saul foi um rei, mesmo que escolhido por Deus. Foi um rei, aonde o que teve maior relevância, foi a sua aparência. Porque nos diz a palavra lá em Samuel, que não havia homem como Saul, Homem alto, de feições marcantes era um, hoje o que nós chamaríamos de um, um mister, né, um homem usado por Deus, mas um homem que foi visto e foi admirado mais pela sua aparência. E Davi, quando nós olhamos para o histórico de Davi, quando ele é visto por Deus... E ungido por Deus, era apenas um menino, um menino ruivo, um menino sem maiores características que chamasse muita atenção, mas diz a palavra que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então Davi foi um rei, que nós podemos dizer, transparente. Um homem que como todos os outros, teve os seus defeitos também, é, muitos inclusive por sinal E a Bíblia não nega esses fatos Ela inclusive os relata de uma forma bem contundente E expõe todos esses fatos E mesmo assim Davi era um homem segundo o coração de Deus Por quê? Porque ele não tinha vergonha E ele tinha coragem de se expor Diante das circunstâncias que ele passava ou vivia. Entrando no nosso texto, como nós começamos lendo, falando acerca do reino de Deus, quando diz que o reino não vem, o reino de Deus não vem, com visível aparência, e na sequência ele diz, porque o reino de Deus está dentro de vós. Nesse primeiro momento, Jesus estava sendo interrogado pelos fariseus. E os fariseus eram aqueles religiosos de época. Como hoje seriam as, os religiosos do nosso tempo também. E nós percebemos que as pessoas que são religiosas, elas costumam mensurar as pessoas ou as coisas pela sua aparência. Por exemplo, se chegar... Vou citar um exemplo a respeito do meu trabalho. De profissão secular, sou cabeleireiro. Todo cliente que sentar na minha cadeira vem com um único propósito, que é de cortar o cabelo. E é claro que nesse interim, a gente troca informação com aquela pessoa e a gente acaba sabendo o que aquela pessoa faz. Irmãos, eu vou confessar que é natural, quando nós geralmente sabemos da relevância do título que aquela pessoa tem, aquilo parece que agrega um valor maior dentro do nosso trabalho de uma forma aparente. Quando na verdade a pessoa estaria apenas para cortar o cabelo. Então o que eu preciso mostrar para aquele cliente naquele momento, é o meu trabalho. E o meu trabalho está intrínseco dentro das minhas habilidades. E não pelo fato de aquela pessoa ter um título de relevância vai ou deve me fazer ter um desempenho melhor do que se fosse um outro com um título menor. Eu preciso demonstrar ser transparente nas qualidades daquilo que eu faço da mesma forma. Então Deus quer nos levar ao mundo das transparências e nos tirar os olhos do mundo das aparências. Na palavra que nós lemos a respeito da vinda do reino de Deus fala sobre a volta de Jesus e diz que essa volta será tão repentina que não haverá chance para o arrependimento e preparo de última hora. E nós devemos buscar os fundamentos que vão nos fazer refletir sobre esta palavra. Jesus ele alertou várias vezes para a natureza da sua vinda. E, os quatro, e eu separei quatro sinais e evidências, que não deixam margem a dúvidas. E, e ainda assim, nós podemos observar que grande parte hoje dos crentes está descuidada, envolvida com os afazeres da vida. Ou seja, cuidando das aparências. Se preocupando com o carro, com a casa, com os títulos e uma série de outras coisas, com a aparência visual, né, e tantas outras coisas. E Deus, Ele tem falado, não só pela sua palavra, mas também dos sinais que está chegando a hora. E eu pergunto, você está preparado? Você tem sido mais transparente? ou vivido mais dentro do mundo das aparências? porque a palavra de Deus diz aqui no verso 21 o reino de Deus está dentro de vós e não no exterior e a seguir ele dirigiu-se aos discípulos e diz virá o tempo em que desejareis ver o dia um dos dias do filho do homem e não o vereis e vos dirão, ei-lo aqui ou lá está, não vades nem os cigais, então aqui Jesus, ele está ele fazendo agora uma referência aos seus seguidores, que haveria também nesse mesmo período de tempo, a manifestação de várias pessoas se dizendo o Cristo, Está aqui, está ali, está colar, E se nós Trouxermos aos tempos atuais A configuração do que está acontecendo Não é diferente Daquilo que Jesus falou Há mais de dois mil anos Então é mais um sinal e uma evidência De que A vinda do reino de Deus Está próxima Diz nos versos de 23 a 24 e como nós lemos ali e vos dirão ele aqui ou está lá não vades nenhum cigarro porque assim como o relâmpago fu fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu assim será no seu dia o filho do homem diante dessa advertência só nos resta orar e vigiar... como dissemos... muitos falsos cristos... vão surgir tentando nos enganar... nesse tempo... nós precisamos ter discernimento... porque nós vivemos... num tempo... aonde nós temos visto... sendo pregado... um pseudo evangelho... ou seja... um falso evangelho... as pessoas deturpando a palavra falando apenas aquilo que lhes interessa e lhes convém, e muitos estão sendo enganados e ludibriados a respeito dessas coisas. Diz ali, em Mateus, diz, Mateus 24, 43, diz assim, mas considerar isso, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Ou seja, ele virá como um ladrão. Não tem data nem hora marcada, porque se o pai de família soubesse quando viria um ladrão, ficaria esperando. Então a palavra diz que Jesus virá num tempo em que as pessoas estarão fazendo as coisas normais. Elas... As coisas do dia a dia. Os seus afazeres. Então devemos ter esse cuidado. Como nós podemos nos proteger espiritualmente? Meditando e obedecendo a palavra de Deus. Buscando a santificação e a comunhão com os santos. Não descuide da sua casa espiritual. Nós temos vivido tempos, irmãos. Onde... A igreja, eu digo a igreja de um modo geral, ela tem sido dispersa e está na moda hoje os desigrejados, meu saudoso pastor Agildo, aquele que me levou a palavra, ao conhecimento da palavra quando eu tinha 13 anos, dizia que brasa fora do braseiro, se apaga, ou seja, crente fora da igreja, tende a esmorecer, a igreja, a nossa comunidade, o lugar onde nós congregamos, é o lugar, como diz a palavra, nós temos a comunhão, buscamos a santificação, e a comunhão com os santos, eu costumo sempre insistir, quando estamos realizando o estudo da palavra, conclamando a igreja, para que nós estejamos logo mais na nossa sala de oração. É um momento onde a igreja tem buscado santificação, buscado comunhão, e é isso que tem nos fortalecido para que nós possamos seguir nessa caminhada que cada vez mais árduas se tornam. Não pensem que as coisas daqui para frente se tornarão mais fáceis ou melhores. A palavra é clara e nos adverte através desses sinais, os quais nós iremos discorrer, que os tempos que vêm, não são nada promissores irmãos, e eu não estou dizendo isso aqui para desanimar ninguém, muito pelo contrário, é para que vocês se animem, nós hoje buscamos um avivamento, dentro da, da igreja, para que? Não é para ver o avivamento que hoje Deus quer despertar na igreja, irmãos, entendam uma coisa. É claro que também é para promover milagres e outras coisas mais, nos fortalecer. Mas o tema central do avivamento que hoje Deus requer de nós dentro da igreja e tem nos conclamado é o arrependimento. E esse arrependimento é porque este tempo está próximo. E como dissemos no início, não haverá chance para arrependimento e preparo de última hora. O tempo é agora. E esse exercício que nós estamos fazendo, durante o nosso tempo, durante a nossa caminhada nessa terra, de estarmos em comunhão com os santos, de estarmos buscando a santificação, é o que vai continuar fortalecendo e avivando a igreja nos versos 27 do capítulo 17 de Lucas, diz assim e comiam e bebiam casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos comer e beber são são instintos naturais concedidos por Deus, e não tem nada de errado com isso. Porém, o erro está em deixar que as coisas desse mundo tomem o primeiro lugar no nosso coração. Ao se referir aos tempos de Noé, Jesus estava mostrando que, na sua vinda, a vida das pessoas vai estar transcorrendo de maneira normal. Ou seja, as pessoas estarão realizando seus afazeres, como dissemos, quando serão surpreendidas, assim como nos dias que antecederam o dilúvio. O quarto sinal e evidência de que esse tempo da vinda do reino de Deus está próxima, nós podemos ver em Gênesis 6, de 11 a 12, que diz assim, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. A corrupção geral na terra. Não havia uma cidade na terra em que a maldade, a indecência, o descaramento, a desonestidade e a depravação não houvessem chegado nos dias atuais assim como nos dias de Noé a violência tem alcançado níveis assustadores basta nós ligarmos a TV ou mesmo acessarmos a internet e nós vemos todo o santo dia esses níveis assustadores de violência o ser humano tem perdido o parâmetro e o limite de até onde pode ir e cada vez mais comum está não só o tipo, mas a quantidade se acentuado de violência o o grande Jurista e escritor e político brasileiro Rui Barbosa num trecho do discurso dele no Senado Federal em 1914 ele disse o seguinte de tanto ver triunfar as nulidades de tanto ver prosperar a desonra de tanto ver crescer a injustiça de tanto ver a gigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Qualquer semelhança com os tempos atuais desta frase dita em 1914 não é mera coincidência. A violência e a corrupção moral, elas são sinais evidentes da volta de Jesus. A igreja precisa orar mais. Nós não podemos ficar de braços cruzados esperando que tudo isso aconteça e que pessoas morram sem salvação. Como dissemos, o avivamento atual que Deus tem promovido dentro das comunidades... É para que nós tenhamos esta consciência. Que nós levemos a nossa vida ao arrependimento. E possamos com isso perceber em nós. E para que através de nós. Deus possa alcançar as pessoas que estão perdidas lá fora. Há, pouco, há poucos dias. Um dos pastores inspirado pelo Espírito, pregou acerca do amor. O que é o amor? Para mim e para você. O amor é apenas até a parte, é o limite que eu busco tudo aquilo que me convém e que me traz benefício, ou o amor é tudo aquilo que eu busco a partir do que me convém e me traz benefício e eu quero levar ao meu próximo se nós formos analisar e pensarmos a respeito dos mandamentos, dos dez mandamentos que Jesus nos deixou o primeiro e o segundo se encerrariam, bastariam porque diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo quem é o próximo? o próximo não é a tua imagem no espelho o próximo não é apenas o teu cônjuge, o próximo não são apenas os teus filhos, os teus parentes, os próximos são todos os nossos semelhantes. Nós precisamos fazer a nossa parte, irmãos. Dias intensos de corrupção também aconteceram, nos dias de Ló os dias de Ló eles são emblemáticos e um sinal claro para os dias em que nós vivemos na sequência do mesmo capítulo 17 dos versos 28 ao 32 diz assim o mesmo aconteceu nos dias de Ló ou seja, de novo como nos dias de Noé comiam e bebiam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 acerca de uma séria advertência. Nos dias de Ló, nós sabemos a história, quando Deus manda os anjos para retirar Ló e a sua família de Sodoma. Eu quero chamar e lembrar a atenção dos irmãos, a respeito da mulher de Ló e esta séria advertência que a palavra nos traz, olhem os privilégios que aquela mulher tinha, teve um marido justo, parentes crentes, Abraão e Sara, um privilégio especial, ou seja, foi advertida por anjos para uma fuga apressada, foi despertada espiritualmente, e fez um começo Já havia sido salvo uma vez Lembrem que antes Dessa Situação Da qual estamos descrevendo Ló e a sua mulher Já haviam sido Sequestrados E Abraão foi lá e resgatou eles Então Já haviam sido salvos uma vez E o seu pecado? Qual foi? Ela foi incrédula e hesitou. Ela não se apressou a obedecer. Ela foi ingrata. Ela desprezou a misericórdia de Deus. Ela amou mais o mundo do que a Deus. E hoje nós temos visto a palavra sendo pregada constantemente, palavras que Deus tem inspirado aos seus pregadores, pelo mover do Espírito sobre temas como o arrependimento, e essas mensagens têm entrado em muitos ouvidos, mas não têm descido ao coração. Temos visto permanentemente pessoas sendo tragadas pela morte. Não por falta de oportunidade. Não por falta de aviso. Não por falta de alguém que tenha tentado segurá-los pela mão e trazidos para o caminho certo. Mas simplesmente... Por negligenciarem as palavras que Deus tem colocado. Simplesmente porque alguns estão procrastinando também. Amanhã ah, eu vejo. Depois eu faço. Ah, hoje não. Hoje eu tenho coisas mais importantes para ver. São situações, irmãos. Que o que Deus colocou no meu coração para fazer esse alerta à igreja? Esse tempo está mais próximo do que nós imaginamos. Eu digo que, assim como eu, creio que tantos têm esse mesmo pensamento, nós somos a última geração para que se veja se cumprir todos os sinais e as evidências que Jesus deixou claro a respeito da sua segunda volta. O castigo da mulher de Ló. Perdeu a vida de repente, estando bem próxima da salvação. Quantos têm tido a oportunidade de ouvir acerca da palavra e, como eu disse, têm procrastinado, deixado para depois? O seu dia de graça, que deveria ser na saída de Sodoma, virou o dia do seu juízo. E a advertência que hoje o Espírito traz a nós, a igreja, é que assim como ela, ela pôs a mão no arado, mas olhou para trás, o amor de muitos tem se esfriado, por este motivo, colocaram a mão no arado, começaram uma caminhada, mas num determinado momento, olharam para trás, e muitos ainda tem, Tomado atitudes assim. E o Espírito continua advertindo a estes. Não hesite. Tenha pressa em voltar aos braços do Pai. Porque tem se avizinhado o tempo do fim. E Deus tem promovido este avivamento para que nós tenhamos esta consciência, irmãos. Eu tenho plena convicção disso que estou falando, quando conclamei a igreja no início deste estudo para que nós fizéssemos uma reflexão a respeito do tema, foi porque Deus começou a me levar a estudar e a perceber todos esses sinais e ver o quanto eles estão próximos. E como de fato, todas as coisas estão acontecendo numa velocidade assombrosa. A iniquidade, ela está se multiplicando de forma avassaladora. O que faz soar essa contagem regressiva para o apocalipse. Nunca na história, a humanidade, ela esteve tão longe de Deus. as pessoas não apenas elas descreem de Deus mas elas hoje estão afrontam abertamente contra a sua lei e os seus princípios a tendência como dissemos não é melhorar mas piorar ao ponto de superar inclusive a corrupção moral dos tempos de Noé nós vivemos num século aonde obedecer já não é mais importante nós estamos vivendo a geração do desafio e não importa se os outros estão sendo massacrados pelas nossas atitudes nós vemos hoje filmes fazendo apologia a respeito desse tema se eu me der bem não me interessa como é que vão ficar os outros a humanidade tem vivido constantemente essa sensação e esse momento de desafio. Nós temos que ser diferentes, irmãos, e precisamos fazer a diferença. A desobediência, ela foi o pecado que originou o caos. Nós costumamos classificar Pecados por peso e medida. Arrobar, eu acho que pesa mais ou menos do que matar. Que pesa me, mais do que trair. Que pesa menos do que mentir. Irmãos. Lembrem-se que o pecado que originou o caos. Foi apenas a desobediência. E nós precisamos... Voltar a ser a geração que é obediente a Deus. É fácil? Não, não é. Tem muitas questões que são difíceis. Porque como há poucos dias também foi pregado, nós temos que negar a nós mesmos. É uma situação Muitas vezes difícil, sim Mas nós precisamos nos lembrar Que pela desobediência, pelo simples ato da desobediência Vivemos tudo o que hoje vivemos da forma como vivemos E perdemos tudo o que perdemos Mas Deus na sua infinita misericórdia Tem nos dado a chance de resgatarmos este relacionamento com Ele Através do sacrifício de Jesus e Deus tem nos alertado novamente a esse tema, a obediência. Para finalizar, irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que está em Efésios 5.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 que Deus possa tocar de maneira contundente no teu coração e que tudo aquilo que nós trouxemos nesse dia como revelação da parte de Deus, a igreja possa ficar gravado no teu coração que você possa, pelo mover do Espírito Santo, ser chacoalhado, sacudido, que os teus olhos saiam do mundo das aparências e que você passe a perceber e a ser transportado ao universo da transparência. E não pense que o reino de Deus vai ser algo como diz a própria palavra, está aqui, ali ou acolá. Esse reino de Deus, ele se manifesta e está dentro de nós. Neste avivamento que hoje tem se promovido dentro das comunidades, onde Deus tem... Levantado pessoas. Conclamado povos. Para que haja esse novo despertar. Eu quero te dizer que. A unção. Ela é o poder de Deus. Se movendo através de vocês. Mas a glória. A glória é ele se manifestando independentemente de mim ou de você. Que Deus seja contigo nessa semana. Que Deus abençoe ricamente a tua vida. E que eu e você possamos fazer a diferença daqui em diante até aquele dia aonde nós estaremos com ele reinando para todos sempre. Deus seja com a minha e a tua vida, no nome de Jesus. Amém.